Suas músicas, todas que você solta, tipo, uma visibilidade monstra, a galera esperando e Caramba. vem, caralho, e tipo, e cada hora com um fit novo, tipo, Paulinho da foda. Capital, Rariel, MC Davi. Aí vem no 7, rouba, rouba a cena do 7, é muito foda, foda. foda, foda, irmão. Como é que você sente? Porque, mano, não, não faz muito tempo que você tá nessa em alta assim. Mano, então, pai, bagulho, eu, eu, eu já tô no corre de muitos anos, como o Mítico também acabou de ver, já tô muito tempo tentando, tá ligado, viado? Mas eu sempre tive na minha mente que, mano, eu tenho que saber fazer o bagulho virar. Como que eu vou fazer o bagulho virar? Eu tenho que estar tá com quem, tá ligado? Que tipo, eu tenho um conselho que eu, que eu ganhei de um amigo, tá ligado? Que ele falava, mano, você tem que estar tá com quem tá pá, mano, anda com quem tá pá que você vai ser mais um pá, Tá ligado? Por isso que eu tô no pó de pá. Ah! <risos> o bagulho é assim, pai. Então, tipo, eu sempre quis fazer uns feat com os Mano Mil Grau, tá ligado? Sempre... Entendeu? E tipo, graças a Deus, deu certo, mano. E tipo, foi numa música, pai, que, que ninguém acreditou que eu dei certo, mano. Qual foi a música? A vergonha pra mídia, pai. Foi ali, foi ali, foi, ali pai? que você destacou? Ali foi... Não, antes eu já tinha umas músicas que tava andando, tá ligado? Mas aqui estourou, que falou, mano, agora fodeu. É que eu, a porra do refrão é você, né, Truta? O refrão veio e Pegou o refrão, mano. Tipo, aonde pique eu, eu ganhei mesmo uma visibilidade mil graus. Tipo, todo mundo fala, caralho, é o Rian ali. Foi no Vergonha Pra Mídia. E pique no Vergonha Pra Mídia, pai. Ninguém acreditou. meio altos MC, vão pra participar do bagulho. Vários MC estourados aí, ó. Hoje em dia tem uns até que também nem tá mais, tá ligado? Como tipo, que foi esse projeto do Vergonha Pra Mídia? Né? Mano, o Vergonha Pra Mídia foi um projeto que não era nem pra me tá também. Era o Lelei o salvador da rima, tá ligado? Que era pra estar nesse projeto. Aí eu, tipo, de bicão, já falei, mano, aí. <risos> entrar nesse projeto aí, papo. Ah, mas, mas é isso, né, mano? Aí pique, tinha meio. Aí, tipo, os caras tava de revoada, pum, pum, na época ainda também, nem tanto revoada, porque os caras piquei o, o, o, o Lelê e o Salvador tava lá em casa. Revoada que, tipo, que eu falo, não é revoada com mulher, tá ligado? Uma socialzinha, piquei, Uma pá. socialzinha. Certo. Aí pique todo mundo esqueceu do, do estúdio, mano. Eu falei, mano, vamos pro estúdio, parça. Seis horas da manhã já era, pai. Vamos pro estúdio para pro estúdio, velho. Chegamos lá no estúdio, cada um fez sua parte, tá ligado? Xaipi, que eu falei pro Salvador, eu era muito fã do Nog, eu sou um fã do Nog, tá ligado? Amanhã então, é, o aqui, é o Nog aqui, pai. É o Nog aqui amanhã? É, é. Então, eu sou fã do Nog, tá ligado? Aí o, o, o Salvador, tipo, tinha contato com o Nog. E o Salvador era fã de quem? Do Kev. E eu tinha contato do Kev. Aí eu falei o quê? Viado, você quer o Kevin, no som? o Salvador, eu quero, parceiro. Eu falei. Então bota o Nog. <risos> aí eu, o Salvador demorou. Vou chamar ele você chama o Kevin. Dito e feito. Aí chamei o Kev, tá ligado? O Kev falou: não, Fiote, demorou, tô dentro do projeto. Aí chamei o. Aí o Salvador chamou o Nog. Aí Pique fez o, o colapso do vergonha pra mídia. Que era só eu, o Salvador e o Lelê. Aí colocamos o Kevin e o, e, o, e o Nog. Foi na onde também, que é, é onde eu abordo o fato que eu chamei vários MC. Chamei altos MC, mano, tá ligado? Pra participar do bagulho. Uns deu até risada. Um, era bem na, na época do Corona mesmo, que o Corona tava em alta. Sim. Ninguém queria sair de casa. Uns falam, ah vou sair de casa. Falei, da hora. Caralho, mano. hoje em mano. dia... Não, hoje em dia é uma das músicas mais acessadas que eu tenho, mano. Mas você veio lançando um... Mano, eu acho que quando o cara tá com a mão abençoada ele só vai tá ligado só vai e é engraçado na GR6 que eu acho um trabalho da GR6 muito foda que tipo assim eles têm essa parada mano de quando um tá estourado Puxar eles misturam e também. vai puxando e é eles foda. sabem trabalhar tá não ligado não só a GR6 também como tá vindo também a Love Funk, Love essa, Funk né? nessa né? Essa bala os cara tá ligeiro tá sabendo trabalhar muito foda eu, se... eu sempre admirei a GR6 por causa disso aí viu que você tava em alta. Mano, coloca o ryan com vários outros MCs. MCs que ah, realmente. Ah, coloca o, Dom, o Rian com o Dom Juan, que já é um mano que já tá no mercado mocota. Coloca o Rian ali com o Davi, mano, que o Davi é monstro. Com, entendeu? Aí, pique, é aquele bagulho que eu falei: você andando com monstro, você sendo o sexto monstro, você anda com cinco monstros. Se você for você tá ali nem é ninguém, você vai se tornar um monstro você só tá andando com o monstro. É que nem time de é futebol, mesmo? mano. Tá ligado? Você, você pode ser... Mano, você pode ser o melhor jogador de futebol. Se você jogar com um monte de cara ruim, você vira ruim, mano. Você vira ruim. Agora, que se que você, vai você vai? é ruim. Ruim é assim, tu fala assim. Você não é o mesmo nível que os cara ainda, que os cara tem uma caminhada. Só que você tá jogando com os cara, você tudo ajuda, é. mano. Os cara tá bem posicionados os cara sabe fazer gol, você só vai aqui, é, ó. É, caralho, Os cara tá te ensina, mano. É muito foda, Mas mano. Mas o que que você acha?